Filhos, análise de quedas, aquele que você gosta muito. Você sabe que antes de começar, HFW informática, se seu computador travou, deu problema, alguma coisa, vamos resolver ele agora. Entre em contato. Eu tô ligado que já teve um chico tipo que entrou em contato, então eu não tô vendo, é total. É assim que eu gosto, é assim que necessito e é assim que nós estaremos fazendo tudo o que a gente precisa fazer. Perfeito? Bom, seu e-mail, vamos analisar e já era. Mas ô... Vocês estão demais, olha aqui ó, caramujo futz. e aí entre brancas eu vejo aqui, migs soldas, então assim, é comida de caramujo, solda, mas aí vem aqui, fala filho, me chamo Nando Passos, então, quer dizer, é um andarilho que come caramujo e faz solda, você entendeu a pegada? É essa, Nando Passos Largos, estava em minha Kebrazinski, tem bom gosto, Kazinski sabe o que tá fazendo, dá pra saber que, dá pra ver, é nítido. Que sabe que me deu três alegrias: uma quando eu comprei, a outra quando pegou fogo, e a outra quando eu vendi. Você vendeu chamuscado? Você arrumou isso aí? Bom, enfim, eu tinha recém pegado a brava e estava indo a uma cidadezinha vizinha trocar os pneus. No meio do caminho, um doguinho vida louca atravessou a rodovia e eu acertei em cheio. Com as duas rodas da motoca, não teve chance de reação para desviar. Só lembrei de não frear no primeiro momento e depois que a moto estabilizou, catei o freio com a moto reta. Enfim, sou um susto daqueles. E o doguinho saiu vivendo da Silva. Creio que se ele catasse o freio já no primeiro momento era chão. Desculpa a péssima qualidade do vídeo, era o que eu tinha no momento. Sou grande fã, parabéns pelo meu trabalho, hoje estou com uma F800R, aprendendo a cada dia mais. Abraço, Nando Passos de Barra Velha, Santa Catarina. Nando, grandes passos para você, grande abraço, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Fica com o vídeo. A qualidade da câmera tá igual a qualidade da moto, então tá tudo no esquema tá, tudo, tá, tudo, tá tudo boneco. Luiza? Não então, eu ia te falar agora, não tem nada a ver comigo isso aí que tá acontecendo dos cachorros, viu? Eu, inclusive, eu... eu não sei. O pessoal tá. Eu não sei o que te falar. Realmente, tá difícil. Eu vou. Bom, eu vou dar um jeito aqui pra ficar tranquila. Orlando vem cá. Falar que ele saiu vindo da Silva. Fala pra mim. Então, se ele já era um basseiro, ele virou, né? Um baser round. Ficou com 75 meses e meio de cachorro agora. Mas enfim, bom, eu espero que o cachorro tenha saído bem mesmo. Porque... Vocês <risos> vão com os cachorros. Não sei o que fazer, mais. Luiz já ligou. tá achando que sou eu que tô ensinando vocês matar cachorro agora, caraca. Se não, vou ter que fazer um canal só de matar cachorro, né? Aí já viu. Quando você lê esse nome aqui, ó, Fabrício da Luz. Você já sabe que é um vídeo na palma da mão, exatamente. Você sabe que ele sabe onde ele tá e o que tá fazendo. Ele tem É isso aí. Então tá aqui, ó. Segue mais um vídeo quase na palma da mão. Au! Estava usando Super Corsa SC na frente e SP atrás. Hum, não sei se você não tinha me falado. Não sei se você não tinha me falado, mas ainda ainda é passável. É passável. Tudo bem, tudo bem. Passado. 28, na ali. Tá, já, tá. Frio ainda? Nossa, Fabrício. Nossa, Fabrício. 28 libras na frente 27 e 27 atrás frio. Fabrício, como, é, como que é a calibragem na palma da mão? Fala pra mim. É 29 quente e 25 atrás quente na palma da mão. Você entendeu? Ó, eu vou colocar aqui pra você de novo. Tá pegando isso aqui. Ó. 29 psi Gate. Certo? Na traseira... 25 PSI quente. Isso é medida na palmada bom para pra você, tá? Bom, dá uma analisada no Lu, luxo no vídeo pra nós e manda um salve pro loucos por motos. É nóis, salve, abraço, Fabrício. Fica com o vídeo aí, dá uma olhadinha. <faz> Ele me mandou um direct? Aí a primeira coisa que eu perguntei, né? Isso é Corsa, né? Ele como é que você sabia? Porque se fosse o rosto dois aqui, ele tava até agora escorregando. E já tinha catapultado, já tava outro vídeo, igual o primeiro vídeo, na palma na mão. Então quando eu falo pra vocês que o Super Corsa é uma mãe, é isso. Entendeu? Olha só. Pneu gelado, inclina tudo. Aí fala R3, não tem força. Toma. E vai. Aí aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é super corsa, filho. Ó. Inclina mais. Tá vendo? Aí a hora que inclina mais também vem acelerando. Vai fazer o cotorro, vai fazer não sei o quê. E ó. E já era. Entendeu? Se é um rosto 2, era aqui ó. Hum! Filho, vê o que é essa luz amarela aqui que eu não sei o que que é. Tá bom. Dá uma olhada aqui ó. O giro já na casa do capeta. Aí assim, você inclina, você diminui o diâmetro da roda, também já ganha giro. Acelera mais ainda. Aí não tem jeito, entendeu? É pedir né? Ó, se liga. E é o dispositivo? Olha o dispositivo da. De... Da shitin tá aqui ó, tá vendo ó, ó, não tem nem mais RPM aqui, toma, entendeu? Olha lá, olha aqui ó, vou fazer a foto, a picture desce né, e aí já era, então filhos é o seguinte ó, por mais que seja R3, o Temo inclinou demais, acelerador de menos, vocês tem que estar tá sempre trabalhando essas duas forças, entendeu? Então, Lembra de um vídeo que eu mostrei o ângulo de pneu? É, como que é, olhando, olha que ele forma Vou colocar esse link aqui embaixo de novo. No final desse vídeo na hora de queda eu vou, vou sugerir esse vídeo para vocês. Então é assim, ó, você vai inclinando, vai diminuindo o contato. Então não tem como você ser agressivo aqui. Por quê? Porque não está sobrando aderência para o acelerador, está sobrando aderência para inclinação, para copiar. Então, conforme vai aumentando aqui, vai diminuindo. Quando você vai subindo, você vai aumentando o contato, você vai reacelerando, por isso que acontece o que? Aquele hum, hum, por isso que eu falo assim ó, vai acelerar, vai levantando a moto, né? Se não vai levantar, aí assim, às vezes você vê o cara fazendo o oito com o acelerador, mantendo, não crescendo, porque ele já vai crescer naturalmente conforme vai inclinando mais ou menos. Então existe um certo ponto onde você limita com pêndulo no chão, para você conseguir acelerar um pouquinho mais um pouco menos, mas não é na inclinação máxima na moto. Quando você inventa de colocar cotoco, caraca, alguma coisa, você tá trazendo a inclinação máxima. Na inclinação máxima, não tem aceleração. Ela é gradual, aí conforme você sai do máximo, você reacelera. Se não, dá isso aqui, não tem jeito, tá? Isso aqui é supercorsa. Qualquer outro pneu teria sido lona, tá bom? Vamos pro próximo vídeo e cuidado aí com esse negócio de inclinar demais e querer acelerar junto. Nas motos não aguentam, elas escapam. E aí, assim, as que tem controle de tração, às vezes, até entrar, dependendo como você dá a patada, você pode tomar uma escorregadinha, dar aquela saída e volta e te joga para contramão. Então tem que tomar cuidado. Posso me ver. Bruno Mattarelli. Fala, Durval, beleza? Estou mandando para você a minha queda. Fiz merda. Só me ajuda e me fala o que eu fiz de errado aí. Quero ver se você tem a mesma percepção que eu tive. Valeu, da próxima arruma uma câmera melhor. Super Supercorsa 3325 quente. Luxo. Luxo. Luxo. Fica com o vídeo. Porque eu não consegui reconhecer a pista, tá? E o Super o que que SC, SP, só pra gente ter uma ideia. Mas a calibragem tá luxo, independente disso. Beleza? Vamos lá. Aqui eu acho que é a estrutura, né? Passou o colete. Eu não sei se o cara tá com uma mochila, mas é um colete, né? Controle deixando atuando no 1. Entrega full. Ah, meu friar aí ah, cai. Dá pra ver que o tempo tá meio... Temperatura 70 graus. Estava quente mesmo esses pneus, filho? Ô filho, só uma observação aqui. Se a moto estava a 70 graus, esse pneu estava quente mesmo? Estava no cobertor de pneu? Estava no cobertor de pneu, está quente. Se você saiu 70, eu não sei se estava tão quente esse pneu aí, hein? Porque eu achei baixo essa temperatura, mas tudo bem, vamos lá. para ficar um pouquinho mais perto da zebra. Não tem redução, filho? Hum, não. Terceira marcha? Pô, vamos lembrar de Dublin voltar para Dublin. Ó oh, filho, primeira coisa que eu já sei estranho aqui, vamos bater, tem vários erros aqui tá, não é um só não. Primeira coisa é que não tem redução de marcha, o RPM aqui não está tão alto. A 6.36, diferente da, da outra, a, da 6, no 6, do 6 ao 8 ela já funciona muito bem. Uma redução aqui ia ajudar a deixar esse giro mais alto, entrar como se fosse um freio traseiro, deixar a moto mais equilibrada, mais firme no chão, com mais tração, mais aderência, certo? Aí, o que acontece? Essa curva aqui, eu vi que ela é meio que é, um V, né? apesar de ela ser um, um, um quadrado, olhando ela aqui assim, ela é um V, então é, morde essa zebra, esparrama um pouco, volta e fecha essa zebra aqui, só que nisso você está inclinado, parece, sabe que curva isso aqui? As duas últimas do Velocitar, e ali o que, que você tem que fazer? Você vem, você dá uma redução, certo? Naquela por um acaso, que a reta não, é, não tem tão uma reta tão grande dessa. Você dá um golinho e entra daí com o freio para poder posicionar a moto um pouquinho e reacelera, né? Então aqui você tem a frenagem já. Então você precisa reduzir uma marcha para poder encaixar a moto, certo? Para daí fazer o que? Aquele passo de curva, deixar ela caminhar, deixar ela rodar, para daí você encaixar ela e aí voltar a reacelerar, só que esse encaixar a moto e voltar a acelerar você tem que ter um pouco de RPM, você tem que ter uma atração junto com você, por quê? Porque senão a moto fica muito leve, se inclina mais, você perde aderência e aí a hora que você vai dar a mão ela escapa porque ela não tem mais força de motor para continuar guiando ela com a roda traseira, para você poder apontar a dianteira ela tá numa marcha muito longa, ela fica pesada, tá frio, e aí ela perde aderência e fecha a frente e vai embora. Então você precisa na, ter uma redução, precisa ter um pouquinho mais de velocidade para poder trabalhar a moto e levar ela com o acelerador, e por mais que você não consiga com o acelerador, aguardar o que você consiga posicionar, não inclinando muito mais, mas sim por velocidade de curva, entendeu? Então aqui foi uma série de fatores aqui. Então, diferente do Velocitar, eu tenho uma reta pequenininha, então eu dou lá um gás, né, freio encaixo na Zebra. Solto o freio, olhei lá a Zebra, começo a reacelerar e com o acelerador eu posiciono ela aonde eu preciso ir. Aqui na frenagem, o que, que eu faria? Freio e então, terceira. Segunda, hum, soltei o freio na hora que eu grisquei a Zebra, deixo ela esparramar um pouquinho, encaixei, levanto um pouco, volto a reacelerar. E mira a zebra. E não tentar puxar ela mais porque tá espalhando e porque tá sem aceleração. Porque aí a frente fecha mesmo e já era. E aqui eu acho que antes da frente fechar, você pode até ter sentido ela escapar um pouquinho de traseira. Ela deu um pequeno escorregazinho assim, ó, perdendo aderência. E aí fechou a frente, tá? Então é isso aí. O erro pra mim aqui foi falta de redução, inclinação demais, um giro baixíssimo. E aí perdeu a aderência. Ó. Ó, cai, ó. Tá vendo? Cai e você não consegue acertar. Ó, aqui você acelera e tá? tal. Agora, hum, ó, reduz uma. Hum. mordia essa zebra, começa a acelerar e vai embora. Você não reacelera, Você cozinha o galo. E aí tá inclinando, ela vai embora. Foi isso aí, filho. Não sei se te ajudei. Foi isso que eu senti, daqui assistindo o seu vídeo. Você me fala se eu acertei um pouco? Tchugadinha. Vamos pro próximo. Filhos, saideira. Biol canta, salve a beleza? Tomei esse sustinho luxo que tive com uma Ninja 300 em água. Tava me acostumando com a moto ainda e deu nisso. Calibragem 28-27 quente. Super Corsa. P.S. Eu ensinei o power para Granado. Maravilha. Vamos ver então isso aí. Com o vídeo, o filho. Esse ângulo aqui se deixou só para crucificar você, né? Fala uma coisa para mim: que bota é essa, filho? Como que atualizaram você andar com essa bota aqui? Pra que de... quem, quem deixou, filho? <coughs> filho? Você é uma arma, viu? Você é uma arma carregada. Vou tomar muito cuidado. Filho, ó. Já que a gente tá falando de bota, tem essa aqui que eu gosto muito, ó. Tá solo, não. não sei. Ela é um Roletex e tal, impermeável. Uma bota bem interessante, tá? Pra usar, assim, no um rolê, em capoava e tal. Ela é legal essa aqui também. Se caso você não gostar de bota, tem esse aqui também, ó. Um que eu gosto bastante também, bem leve também, esse tênis aqui, ó. New balance, bacana, novo balanço, um tênis bem legal. Isso é, é bem interessante também. Porque assim, essa isso já, isso aqui tem nada a ver, mano. Um pouco desconfortável, duro, bosta do caralho. Isso aqui, mano, esquece. Isso aqui é horrível. Maravilhoso, viu? Oh, perfeito. Eu quero dar parabéns pra você já e pro pessoal do TrackDay que liberou também. Então, dois parabéns aí, certo? Ninguém erra sozinho. O erro é em conjunto, tá bom? Então, não se sinta triste. Fala assim, ah, eu, eu, a culpa é minha. Não, tem mais gente junto com você, fica tranquilo. Mas por sorte você tava com o Bel, né, filho? Que o Bel, pelo menos, é, você ficava sem pé se precisasse. Mas ele ia estar com a cabeça no esquema, entendeu? Pelo menos o capacete você tá um luxo, filho, tá? O macacão não comeu falar, não sei, mas tá bom, tá de macacão pelo menos. É, deixa, deixa eu ver aqui de novo. Pessoal, quem tá me acompanhando agora, tá entrando no canal, tá aprendendo Sabe aquela dica da autoescola? Freio é o traseiro É isso aqui que acontece quando você confia só no traseiro ó. <risos> E lançar, né, irmão? E lançar pra cima Obrigado Só faltou lançar, irmão, porque o que você fez aqui, olha filha, pelo amor de Deus, redução normal, porra, velho, para, para, vocês tem que, vocês tem que, vocês <risos> tem que parar de inventar, velho, vocês você entende porque às vezes a internet é um crime, você entende, vocês assistem lá, aí dá um e fala assim, é assim, eu vou fazer, e tipo, e inventa, mano, não existe sobrecarregar um freio traseiro assim, filho. tipo, sabe, Vamos tranquilo, a ninja, ela não tem embeagem deslizante. Então para você conseguir fazer isso, o que, que você tem que fazer? Deixar pelo menos meio embeagem, trabalhar um pouquinho aqui para deve -se, Se você mata toda a embeagem e vem com ela totalmente morta, apagada, você tá só ali, ó, chega uma hora que você não consegue ter esse feeling, então preciso assim para poder falar ah, tô mais ou menos. Por quê? Porque você tava aqui, ó, no meio da, da moto, você não tava nem posicionado já para atacar a curva. E o que que acontece? Ela fica aqui ó, vem em volta, vem em volta, ela fica sambando. Então quando você for fazer um, um slide ou uma coisa, primeira coisa, se posicionar já, preparar o quadril pro lado que está a curva, certo? Por quê? Porque daí quando você forçar, ela realmente vai ficar só indo para um lado e vai ficar quieta. Segundo ponto, se tem viajizante ou não tem, trabalhar, não dá para soltar ou simplesmente apagar a moto inteira e vir com freio, Por quê? porque uma hora ela vai aderir e vai te lançar. É que a Ninja aqui, você tava numa velocidade mais baixa, e aí você soltou, você deu aquela bambeada, viu o que ia acontecer, mas poderia ter sido um final muito triste aí, tá, machucado. Então, filhos, não inventa de querer ficar dando slide carregando no freio traseiro, você se machuca. Chega uma hora que ela te ejecta, entendeu? Então assim, filho, trabalha a embreagem, posiciona o quadril, aponta, daí você trabalha que um eu vou fazer e vai embora. Põe uma bota decente, pelo amor de Deus, tá bom? E aí o resto é curtir o Track Day, que a é Ninja 300, é um tanque de guerra, é uma moto luxo pra brincar e diverte bastante. Maravilha? Bom, filhos, espero que vocês tenham gostado desse análise de queda, é nozes total e aguardo os próximos é isso? Deixa um like, ativa o sino se inscreve. E obrigado, filhos que mandam os vídeos aqui. E os puxões de orelha é pros, são pros seus bens. A, no caso, a sua moto, sua casa... Seu... Não, tipo, é pro seu bem, entendeu? É que eu quis fazer um plural para todo mundo. E aí, tipo, para não falar que é específico para um. Não, é para todo mundo. Eu quero vocês pilotando luxinho. É isso, tio Guedinho. Beleza? É nóis. Um beijo em todo mundo aí. Ai!